Oi, estamos em semana de Páscoa, que para muita gente já virou dia internacional do chocolate, e, por isso mesmo, o assunto nosso de hoje é o mais novo vilão da dieta, o açúcar. Vocês já devem ter reparado que ultimamente estão pipocando notícias sobre os malefícios do açúcar. Pois é, os responsáveis por isso têm nome. Eles são cientistas que criaram um movimento chamado Action on Sugar, cujo objetivo é evitar que a gente consuma tanto açúcar quanto a gente consome atualmente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% de todas as calorias que a gente consome por dia podem ser de açúcares. Porém, para os cientistas do Action on Sugar, é muito açúcar. Eles defendem que a gente deveria consumir no máximo 5% e nessa conta dos 5% já entra tanto o açúcar que vem de, de sucos quanto o açúcar que vem do mel, ou seja, é bem menos do que a gente consome atualmente. Se você é desses que pensa que não vai conseguir sobreviver consumindo a quantidade de açúcar da nova recomendação, temos uma boa notícia. Na verdade, a quantidade que a gente consome hoje é muito maior do que a, que a gente costumava consumir no passado. No Brasil, de acordo com uma pesquisa da Embrapa, nos anos 30, a gente consumia menos de 50 gramas e hoje a gente consome mais de 150 gramas. Ou seja, nós somos um dos campeões mundiais no consumo de açúcar. Então, no domingo de Páscoa, lembre-se, açúcar é bom... Todo mundo gosta, mas como tudo nessa vida, tem limite. Então, vamos consumir um pouquinho menos de açúcar. Até a próxima semana.